Olá a todos, olá queridos estudantes, bem-vindos. Eu sou a professora Edna Palhari Brum, do curso de Letras do Prio AGEAD, e eu vim aqui para me apresentar e para apresentar a vocês a disciplina Processos de Leitura, Produção e Análise de Textos Multimodais. Bom, então eu sou uma das docentes responsáveis por essa é, disciplina, somos três professoras no momento, é, eu vou ministrar essa disciplina para o curso de Letras. Então, assim, me apresentando para vocês, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou licenciada em letras, é, na graduação, eu fiz graduação no curso de letras da UFMS, em português e espanhol, sou mestra em estudos da linguagem, na área de linguística e semiótica, eu estudei no programa de pós-graduação em estudos da linguagem, também aqui da UFMS, sou doutora em estudos da linguagem, linguagem e educação pela Universidade Estadual de Londrina. Então, essas minhas formações, né? Elas são tanto na graduação, na formação de professores, eu sempre trabalho com texto, com discurso, com a construção de sentidos e com a formação de professores, tanto de língua portuguesa como de outras linguagens. Eu sou docente então, da UFMS há 15 anos, eu atuo nos cursos de letras da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, a FALC, na cidade universitária, e também sou professora e coordenadora do curso de Letras da Agência de Educação a Distância, a nossa GEAD. É, a disciplina Processos de Leitura, Produção e Análise de Textos Multimodais é uma disciplina obrigatória da estrutura é, curricular dos cursos do Prio é uma disciplina de 34 horas, e ela vai ser ministrada em dois módulos. O primeiro módulo vai tratar de Processos de Leitura e Análise de Textos o segundo módulo, é, nós vamos conhecer um pouco sobre os processos de produção e análise de textos. Então, assim, é, por que a importância dessa disciplina, né? Para os cursos de letras? Na verdade, é uma disciplina que é importante para todos os cursos. Por isso que ela é ministrada em outros cursos também, além de letras. Uh, nós agimos por meio da linguagem. Todas as nossas ações são mediadas pela linguagem. Nós resolvemos os nossos problemas pela linguagem. Então, por isso que é importante nós aprendermos estratégias de leitura, critérios de textualidade, processos de análise de textos, e isso não só dos textos escritos, mas também dos textos orais, dos textos multimodais, multissemióticos. Por quê? Né? Para nós interagirmos socialmente, construirmos conhecimentos, desenvolvermos multiletramentos e em nossa capacidade discursiva, além de nós mediarmos a aprendizagem dos nossos alunos da educação básica, porque nós estamos num curso de formação de professores, é uma licenciatura. Então, assim, nós esperamos né, que ao final da nossa disciplina, eh, todos vocês estejam capacitados né, para o uso linguístico no eixo de compreensão leitora e também no eixo da produção textual, para a compreensão leitora de textos multimodais e multissemióticos, quer dizer, não apenas né, de textos escritos, mas também os orais é, e em outras modalidades, para que vocês também estejam capacitados né, para a autoria textual em língua portuguesa e para a prática pedagógica da atividade docente. É, então, obrigada. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu espero que nós tenhamos é, um ano bastante proveitoso e de muitas realizações. Obrigada. Até breve.